Olá, pessoal, amigos e amigas. Vamos apresentar a segunda aula do autor de mini livro Fernando de Monteiro. Podemos apresentar e-book digital e livro de capa comum, como é conhecido na Amazon Brasileira. Você poderá publicar seus livros. Pela plataforma KDP, como é conhecido, Kindle Direct Publishing, dividido em biblioteca, onde constará seus livros, relatório de vendas, comunidade para você verificar suas dúvidas e KDP Select para renumerar você através da leitura de livros por pessoas que têm o um plano de, um, de 19, no, 1990. Então, primeiro site é esse, vamos ao segundo, o autor de mini livro Fernando Lima Monteiro. Segundo site, é, mini livro na Amazon, onde eu divulgo, divulgo meus livros, que é o início, Conheça, compre e leia os livros digitais e físicos do autor Fernando Lima Monteiro através da Amazon, clicando no link abaixo. Então, aqui aparece para você todos os livros do autor Fernando Lima Monteiro, onde você poderá escolher o seu de sua preferência. Então, este é o primeiro link. Eu conto aqui quem sou eu, onde... Sou autor de mini livro, Fernandinho Monteiro, coações de escrita de livros físicos e digitais através da Amazon. Então, você poderá ler os demais. Os serviços que eu presto, eu faço livros digitais para vender como autor, pois pretendo publicar, no caso já publiquei em 2019 na plataforma KDP através da Amazon no Brasil e para o Mundo. O mini livro que você poderá ver é da série Como publicar livros digitais na Amazon ou então todos os livros que eu já publiquei na plataforma. Você poderá divulgar no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. Você poderá também fazer assinatura do Kindle para ler livros de graça pelo. KDP, pelo Kindle da Amazon, por aplicativo ou por celular, aplicativo do celular e do site também, então, vídeo por enquanto tem um, onde eu apresento quem sou eu, você poderá ver aqui minha foto, ou então assistir o vídeo, a loja, que eu pretendo vender os livros, você faz assinatura, você pode comprar o um aparelho para ler os livros digitais, novo aparelho Kindle, só clicar aqui nesse link para obter o um aparelho através da Amazon. Você poderá clicar aqui e escolher a assinatura Kindle, e por 19,90 e os outros tipos de livros que você poderá escolher, todos os livros na Amazon, livros em oferta, livros mais vendidos, livros de outras línguas, livros novidade em livros, indicações da Amazon, universitários, livros didáticos, HQ e ma mangás, Loja infantil, loja geek, geek e religião e espiritualidade exclusivos na Amazon, ou seja, a variedade é grande e o mini livro do autor Fernando de Monteiro que vos fala. Então a loja é basicamente só de livros físicos e digitais da Amazon com o Kindle e o aparelho. Então, temos aulas que eu pretendo divulgar, várias aulas, onde você poderá ver o livro impresso para fazer oficina, gerando 24 livros azuis e 24 brancos. Né? E mais dois para você personalizar que é o livro que digital custou R$ 99 ou você poderá comprar o livro impresso por R$ 38,60. Então você vem aqui e clica e coloca no carrinho e efetua a compra. Então esse é o, o site do mini livro. Tem a mini revista também, que você poderá ler clicando. Está carregando. Então você poderá também clicar aqui com o seu celular e adquirir pelo código QR o livro da série do mini livro. Aqui são as minhas redes sociais que você poderá ver e eu agradeço no final da mini revista do mini livro. Você poderá vir aqui em contato, enviar um formulário, seu nome, e-mail, o assunto e a mensagem ou então participar do blog que ainda está em construção mas já tem um conteúdo inicial este é o site que eu queria demonstrar agora você poderá ver também o facebook.com/minilivro onde tem os três livros que você poderá escrever entrar e ler na Amazon, e tem também alguns vídeos, algumas fotos no perfil do mini livro, da página do mini livro, né? que é o material que eu participei de uma feira, onde você poderá ver, né? aqui é a capa que eu fiz, aqui é na, na feira que eu participei da Flick, em Belém do Pará, então, aqui é o mini, a revista, material de divulgação, os livros, o livro impresso que você poderá comprar para montar seus mini livro, então, é isso aí, poderá ver outros, outras publicações do post, não é? que é o livro que eu, Vendo na Amazon.com.br ou em qualquer Amazon digitando Fernando Lima Monteiro. Também tenho no Instagram.com.br onde você poderá ver o início que foi com a criação de 12 minilibros Participei na Praça da República com a venda do livro. Depois fiz oficinas aqui na Saraiva, aqui na, no Museu Mab em Belém, onde pra, fiz oficina para 25 crianças, depois na Fox para infantil, para crianças também, fiz um curso que já retirei do ar. Aqui é como o livro A8 pode ser feito, o livro A10 mini livro a 10 colorido azul de capa azul aqui é como ele vem impresso da gráfica aqui é a capa aqui o mini livro está no ranking Brasil como menor livro artesanal do Brasil que é o modelo que eu fiz aqui é como ele pode ficar em tiras para fazer oficinas em duas em dois minutos poderá ser feito cada livro Resultando nesses daqui. Também poderá ser feito, montado em uma folha de papel A4, o um mini livro A8, onde em 3 minutos poderá ser feito o mini livro. Aqui são 24 mini livros deste livro aqui, impresso, que custa R$ reais Aqui a primeira versão do mini livro que demorava uma hora para ser feito. E agora 2 minutos cada um. Aqui é o livro em inglês que eu estou fazendo é, para divulgar e montar. Então, basicamente, o Instagram é isso. Temos também o twitter.com.br onde você poderá verificar também as publicações do autor Fernando Lima Monteiro. E, por fim, temos esta outra rede social onde você poderá ver também e seguir, caso você queira ver o início do mini livro. Então, como queremos demonstrar, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.